Olá seja muito bem vindo ao canal lojinha da sozinha eu sou sozinha hoje vou mostrar como fazer esta máscara de tecido de dupla face tanto pode usar por este lado como por este tem fitas para quem não pode usar elástico como por exemplo as pessoas que têm aparelhos auditivos ou os que não conseguem tolerar os elásticos esta é a máscara ideal e é muito fácil de fazer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 por 20 de altura este também 18 por 20 de altura fita de viés a largura é de 2 cm e tem um metro cada uma alfinetes tesoura ferro de engomar e máquina de costura da parte de cima que tem 18 cm direito com direito Cozer a parte de cima e a parte de baixo, rematando o início e fim. Já cozi as duas, virar para o lado direito, vou passar a ferro, a parte que está aberta vai ficar para cima e a outra para baixo. Vou fazer três preguinhas e a altura vai ter que dar 10 cm, dobrar a meio e vincar com a unha, só os cantos, para saber onde é o meio. A marcação do meio, vou agarrar, fazendo assim uma, uma dobrinha, vou puxá-la para cima. Afinatar. Agora vou fazer uma em cima e outra em baixo. Vejo mais ou menos a medida. Alfinetar a parte de baixo vou fazer também uma dobrinha e puxar para cima e alfinetar depois das pregas. Vou medir ver se tem 10 cm, tem 10 no meio, 10 dos lados e aqui também. Como está certinho, vou passar a ferro vou alfinetar novamente. Com a máquina de costura, e vou cozer deste lado as preguinhas e deste lado, rematando início e fim. Cozi as preguinhas, agora vou cozer a parte de cima que está aberta e a parte de baixo. Vou fazer uma costurinha reta, em cima e em baixo, rematando início e fim. Já cozi, vou dobrar a meio e vou fazer aqui um pequenino pique, aqui em cima. E também em baixo, fita de viés, um metro cada uma, vou dobrar a meio, vincar com a unha para saber onde é o meio da fita, a marcação do viés com este pico vou juntar dobrar, alfinetar. E alfinetar. Vou cortar aqui um cantinho e aqui outro. Dobro a meio e novamente a meio. Iniciar aqui a costura. Amatando. Cozendo e vou dobrando. Dobrando. Chegando aqui também cozo. Continuo sempre dobrando a fita. E quando chegar aqui faço a mesma coisa. Corto aqui um cantinho. Dobro meio centímetro e dobro novamente. Finalizo aqui também rematando. Eu vou cozer. O início, rematei. Aqui, fiz aqui um pequeno remate. Aqui também. E continuei e finalizei. Agora eu vou fazer exatamente igual à parte de baixo. Pico com a marcação. Vou alfinetar. Está finalizada, fica assim a máscara, tanto podem usar deste lado como deste, é só virar porque as pregas têm que ficar para baixo. Espero que tenha gostado e se gostou não se esqueça de clicar em gosto e partir com os amigos que ajudam o seu canal. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!